Not a game, it's a red stick. Ui! Eita, salve salve tropinha! Da que Dali! Mais um vídeo no canal aqui de Free Fire. Magnata016 na voz aqui, você tá ligado? E vamos que vamos! Que o vídeo tá top, emocionalmente emocionante! Eita, que isso, Magnata? Tá caído aí? Vamos que vamos, tropinha! Esse vídeo aqui eu vou estar tá mostrando pra vocês aqui, ó. Só as da doida do CS. E eu pegando o mestre aqui no CS ranqueado Só que enfim, como a gente joga, joga, joga, joga Faz muita clipada doida aí A gente não sei o que acontece na hora que vai pegar o mestre E não consegue fazer nada, só peitão e... E nada de capa, ligado? e cai e fica caindo igual nem Neymar, Nem nem Mas é isso tropinha, vamos que vamos, o vídeo tá top Compartilha o vídeo aí pra geral aí, se puder aí, nos seus amigos, tudo Deixa o like pra mim. Se não gostou, você deixa dislike mesmo. E é isso aí. Tá liquidado. Tem, tem, tem, tem. o capa ali, deitei. Mas cair também, tá ligado? Hum. Terceira vez que tô caindo aqui, é o que o cara arruma ainda comigo aqui, ó. Tá com job buga na parede e eu sou finalizado. É, tá ligado, vamos que vamos. Falando muita ligada aqui no vídeo aqui, mas é mania. Não ligue pra isso não, tropinha eita olha lá agora vai dar um capa vai correr para lá em Gondor, ativou o C7 e eita não, não não não não tem mais um ali pra ele tá miado aí lá kit aí é no aberto hum. sai dessa tá cachorro latindo sanamente tá latindo na minha orelha não aguento mais Subi a escada aqui tropinha com uma granada ali porque pra ficar esperto Que ela tá ali já na direita Esquerditos Arrebentou meu gel Toma que toma Tenta, deitei um Não tinha mais gel Não deu, né Fiquei caído aqui o é tá ali, não vem ajudar Não tinha como Vocês já tem que pedir socorro Que eu tô no chat aqui, dá pra Pedir ainda, tô morto Tô vivo porque morto não fala, o cara tá morto Tem que ficar quietinho Mas é isso aí, tropinha Brincadeiras à parte aqui no vídeo aqui, ó. O vídeo tá top, tá ligado? Deixa o like no vídeo Peguei meu mestre aqui no CS, aqui ranqueado E domingo que vem Não sei que vídeo que eu vou estar tá postando pra vocês Acho que eu vou estar tá colocando as melhores Partes que eu joguei aqui no CS aqui, Como as piores também Que tem que mostrar tudo, não adianta Você tem que ser real com seus inscritos e verdadeiro, Tropinha, nunca mente, mentir é feio Isso mal, viu? é mal pra gente mesmo. Cachorro parou de latir, fiz um highlight aqui para vocês aqui, peguei meu mestre e dale No final do vídeo aqui, você vai acompanhando aí, né? você vai ver que eu vou mostrar para vocês aí, esse... esse cão do maldito. É o cão. Eita, doidão, cachorro latiu, eu vou falando aqui o vídeo todo, velho. Mas meu mestre, eu peguei, tá vendo? Peguei meu mestre e tamo junto. Eu vou pra mostrar pra vocês aqui o Rude personalizado. Come on, people, come on.